Relacionada à propriedade intelectual. E daí eu vou falando umas coisas. Se ficar meio confuso, vocês podem parar. que Eu, eu não estou vendo o Skype. Então, se ficar alguma coisa confusa, vocês podem falar aqui. Que eu paro. o volume, Tá bem? Então tá bom. Uhum. Combinado. É, Vamos começar. Então. Patente. O que é patente? <risos> eu já começo né, com o com conceito. Porque patente... É, difere de outras modalidades de propriedade intelectual que tem é, direitos autorais tem outros é, modelos de, de produção tem outras, tem outras modalidades o que a gente vai falar especificamente hoje é mais de patente de produto né? não de patente de processo e nem de direitos autorais, que daí tem outras discussões e patentes, o que são onde vivem como se reproduzem né? o que é uma patente? É uma é a proteção, a patente é uma proteção otorgada pelo Estado, é uma proteção otorgada para, para um ente federativo, é, que, que proíbe, é, que dá um, um monopólio de exploração para quem, é, para quem possui, é, possui aquele conhecimento, aquela inovação, e, e tem que ser uma, um, uma, um conhecimento uma inovação que seja aplicável na, na, na indústria, no tem que ter um, uma aplicabilidade real é, uhum. tem tem que ser inovador daí isso também assim são são coisas muito muito subjetivas e realmente é bem subjetivo cada país tem tem um tipo de análise né o, o que seria é, uma um conhecimento inovador é o um medicamento inovador por exemplo tem países que consideram qualquer inovação incremental uma inovação passiva de patente outros países já acham que a, já Só ortogam a, a patente Se tiver uma, uma inovação é, De fato como realmente uma coisa muito diferente Do que do estado da arte é, o, e é, Esse é, é, é basicamente o um conceito de patente uma, É uma, um conhecimento novo Aplicável e, que, e passível de, de proteção Passível de, de criação no monopólio É e qual que é a maior justificativa da patente? Assim, a gente já falou do, do, da evolução do, das normas que regulam isso, principalmente no Brasil, mas a, a justificativa de ter uma patente é, seria de que com, quando você dá a proteção para a pessoa que inovou, você está é, garantindo que ela, tem, que ela consiga recuperar o dinheiro, todo o esforço que ela, que ela gastou para inovar, naquele né, processo de inovação. Então, seria uma, uma outorga de monopólio para garantir que a pessoa tenha essa recuperação de investimento e, ao mesmo tempo, é, que ela divulgue esse, essa inovação, que ela, porque a patente você tem que descrever o produto e é, bem, é, é de certa forma, minuciosa. É, essa é a intenção. Agora, se isso acontece de verdade, se isso é um, um sistema que realmente funciona, já é uma outra, é uma outra questão. Mas essa é a intenção: é que, o, que o conhecimento seja publicizado, mas, ao mesmo tempo, você garanta que a pessoa consiga recuperar. A empresa, a pessoa conseguiu recuperar aquilo que ela investiu de dinheiro e tempo na inovação. A proteção da propriedade intelectual é um tema muito antigo, é bem antigo. Quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei surpresa de como, que parece uma coisa tão ligada mais à modernidade, né? A gente pensa numa uma coisa, sei lá, pós anos 90, 80, mas é muito antigo. A Convenção da União de Paris e a Convenção da União de Berne foram, foram duas convenções. É, que foram, aconteceram antes de a gente ter um sistema de, de instituições multilaterais, como a gente tem hoje, né? muito antes da ONU ser criada, muito antes de tudo isso, eram convenções em que os países iam lá e tentavam fazer acordos é, para regular é, várias coisas, entre elas a propriedade intelectual, é, o uso, exploração, reconhecimento, e, e nisso entra direitos autorais, patentes e tudo mais. É, essa convenção do União de Paris, se eu não me engano foi 1891 que, que aconteceu, tá, até é velha a beça e o Brasil participou, assinou e essas duas convenções elas são bem parecidas assim, não, não tem nada de muito que afete muito a gente ainda, pelo menos na parte das patentes é, mas é, elas tinham características de, de deixarem o país muito à vontade para decidir o que ele queria implementar ou não isso é importante, porque é uma coisa que a gente já não tem no, nos tratados mais recentes. Então, essas duas convenções aconteceram, assinou, mas ele tinha uma liberdade de decidir o que ele queria, é, que produziria aceitar patente ou não, o que queria, é, como ele ia implementar o sistema, tudo isso é, era muito, dependia muito do país. É, a, o cenário começou a mudar um pouco, pelo menos internacionalmente, é, dentro dessas, dessas rodadas de negociação é, dentro do acordo GATT O, o GATT é um, é um amontoado de acordos comerciais pequenininhos e, dentre eles, assim, eles ele determinava que iam acontecer várias rodadas de negociação é, conforme o tempo e, de, nessas rodadas, ia ser discutida a criação de uma Organização Mundial de Comércio. E é, vários temas podem entrar nessas negociações. Tanto que a, a, a propriedade intelectual entrou. Vocês é, então, estão me ouvindo, gente? Porque eu estou ouvindo um pouco de interferência no Skype? Sim, sim, estou te ouvindo. Então, Tem hora que dá um, tá um, um pouquinho é. Tá, qualquer coisa. Que tá, me entra, tá bom. É, e dentro desse, desse conjunto de acordos, é, é, foram introduzidos vários temas entre as, a propriedade intelectual. que interessante é que a propriedade intelectual, antes do, de ser um, um tema de acordo comercial, ela era um, de acordo, era um tema de propriedade intelectual, um tema de propriedade. Tanto é que existe a Organização Mundial de Propriedade Intelectual que é, até essas rodadas do Acordo GATT é ela que cuidava ah, da propriedade. Deu certo? Amanhã. Deu. Chegou. Deu. É amanhã. <risos> Ai, consegui. Eu atualizei meu Skype. Então é isso. É isso. <risos> <risos> Ótimo, Mike, bom. É, eu tô, tô falando aqui dos acordos comerciais, como o, o, o TRIPS começou. É, então, voltando. A, a Organização do Mundi, do Mundial da Propriedade Intelectual, ela já tinha alguns acordos, tinha algumas normas que ela tentava é, fazer com que os países é, abraçassem na norma interna. Só que a organização da propriedade intelectual, ela não, não tem poder de, de forçar os países a fazer o que a, a cumprir o que eles assinam. Então depende muito da boa vontade do país, depende do, do contexto político. Então ninguém tem, eles não têm mecanismos assim de de enforcement mesmo, de obrigar o país a fazer o, a fazer o que, que, é, que era acordado lá dentro. Quando a matéria de propriedade intelectual passou é, para esses acordos comerciais, a coisa mudou um pouco de figura. Primeiro que dentro desses acordos GAT, dessas negociações do acordo GATT, do, dos acordos GAT, são é, é confuso, no plural, mas é, dentro dessas negociações, mais especificamente na rodada de negociações do Uruguai, é, que terminou em Marrakech, que não faz sentido nenhum, mas é, começou no Uruguai e terminou em Marrakech, é, foi criada a Organização Mundial do Comércio, que é, é bem recente, eu, eu acredito que desses órgãos multilaterais sejam mais recente e ao mesmo tempo que essa organização foi criada, é, para entrar na Organização Mundial do Comércio, para fazer parte como país membro, se tinha que assinar uma série de acordos, entre eles o Acordo TRIPS, que é Trade Related Intellectual Property Aspect, uma, uma coisa assim, eu nunca lembro a sigla em inglês completa, que é um acordo que trata de é, propriedade intelectual ligado ao aspecto comercial, então para entrar no OMC, todos os países tinham que assinar isso, se você não quisesse assinar, você não entrava no OMC, o que já, já mostra aí uma cara diferente, e, e o TRIPS, é, apesar dele falar que, é só, que são só aspectos relacionados ao comércio, ele afeta completamente como os países lida, lidavam com a propriedade intelectual, ele dava tanto ele alterou tanto uh, o comércio quanto como o país reconhecia a propriedade intelectual nacionalmente é, é a saúde pública vários aspectos que não estavam só relacionados ao comércio e uma e, e isso assim é um, é um ponto importante do TRIPS e, e a pergunta aqui inovação e acesso que quando o TRIPS saiu e foi né foi essa obrigação para entrar no MC a justificativa era de que um sistema é, mundial é, de proteção da propriedade intelectual mais forte, ia gerar mais inovação e não ia, pre, não ia é, impedir o acesso, na verdade, ele ia é, aumentar o acesso, porque ia ter mais inovação, as pessoas iam ter mais produtos, ia ter mais, mais medicamentos. É, né? Essa era a justificativa, a gente sabe que não foi muito bem assim que aconteceu. O acordo TRIPS, em, em linhas gerais, é isso assim, que eu falei para vocês, ele, é, ele foi um uma, um requisito para entrar no MC e que, que, que país não ia querer ser parte do AMC, né? é coisa de doido falar que você não vai entrar no AMC. É, ele tem, ele aumenta, ele fez, assim, standards muito muito diferentes do que vários países estavam acostumados, são standards muito mais próximos do que os Estados Unidos e a União Europeia reconheciam de propriedade intelectual, do que a gente reconhecia, por exemplo. Ele determinou que Todas as matérias, de, todas, todas as áreas da, da ciência são passíveis de, de proteção de propriedade intelectual, de, de patentes especificamente, é coisa que, que mudou muito para a gente. A gente não reconhecia patente de medicamentos até a internalização desse acordo. Ele definiu que a proteção mínima deveria ser de 20 anos para a patente, coisa que também mudou, mudou bastante a nossa norma interna. Porque o país, antes, com aquelas convenções de Paris e a convenção de Dor, podia escolher o tempo que ele quisesse para dar a proteção, de acordo com o ambiente interno, o comércio. E, e o Trips falou, não, tem que ser de 20 anos. Você pode dar mais que isso, mas o mínimo é 20 anos. E uma série de de, de, de, de, de é, standards, assim, foram muito difíceis a gente assimilar, pelo menos na, na parte de saúde e de acesso. É, e o TRIPS, quando ele saiu, vou falar isso agora, vai fazer mais sentido mais para frente, mas quando ele saiu, é, várias, é, ele saiu no, em 1994, em que um ambiente em que a, a epidemia de AIDS estava todo vapor, as pessoas tavam, é, morriam aos milhares, sem nenhum tratamento, sem nenhum acesso, e ele saiu com essa promessa de gerar mais inovação, mais a, a, vários grupos de de, de pacientes e, e organizações já gritaram, falaram, isso não vai gerar mais inovações na verdade vai dar mais dinheiro para as empresas, para as farmacêuticas vai gerar mais monopólio, mas não vai efetivamente aumentar o acesso, pelo contrário vai diminuir vai, não, não vai mexer na inovação, vai diminuir e vai efetivamente diminuir o acesso os produtos vão ficar mais caros os países vão ser obrigados a criar processos ali, é, administrativos de reconhecimento do da, da patente que são processos caros são processos complicados isso vai não vai não vai ser legal para a saúde pública mesmo assim o trips é, passou né? e, e mas dentro do TRIPS ele tem ele, ele não é um acordo fantástico para a saúde pública mas ele tem algum, alguns aspectos assim que essa essa preocupação com, com o impacto foi refletida é, que são as flexibilidades que já estavam no TRIPS né? é, Tem umas flexibilidades que no próprio acordo fala: Olha, é, período de transição, por exemplo Países que não reconheciam é, patente para medicamento, por exemplo Vão ter que reconhecer agora Só que você tem um prazo de 5 a 10 anos para fazer essa mudança Para a indústria nacional se adaptar Para ter um processo ali dentro do país de adequação é, com possibilidade ainda de ampliar esse prazo. Quem usou esse essa, esse período de transição foi a Índia, tanto é que a Índia desenvolveu uma uma, uma indústria muito forte de genéricos, uma indústria farmacêutica muito forte, é, se aproveitando muito desse período de transição, porque ela não era obrigada a reconhecer patente, então ela podia produzir é, todos os medicamentos que ela quisesse até aquele período. Se eu não me engano, acabou esse prazo em 2015, ou seja, para dar tempo aberto né para fazer essa transição é, o trips também é, aceita como que é visto como flexibilidade a importação paralela que seria assim, é um é um reflexo do direito de do direito do da pessoa que tem que é detentora daquele daquela patente se por exemplo dar um exemplo prático para ficar mais claro é, a, a indústria tem ela tem um medicamento X e ela coloca esse medicamento no mercado é, por o preço 100 nesse mercado no outro mercado ela coloca pelo preço é, mil é, quando ela coloca no mercado ela ela perde o um direito de ficar controlando aquilo sabe ela colocou no mercado aquele preço está colocado ela não tem ela não tem como ela não pode controlar a venda e revenda disso mais para frente então, essa importação paralela seria isso. Um país é, que vê que, que tá, tem falta no país ou o preço está muito abusivo no país, ele pode comprar o mesmo produto patenteado de marca de outro país. Porque a, aquela, o detentor da patente não pode impedir que o que ele já colocou no mercado seja revendido. Ele não tem esse direito. É, tem a exceção dólar e o uso experimental, que elas, na verdade, se eu não me engano, vêm juntas no mesmo artigo. A exceção bolar seria o uso, de, o uso de produtos patenteados é, para fazer teste de bioequivalência e segurança para um futuro registro de um genérico. Então, tem essa exceção, porque você sabe melhor que eu isso, que quando você é, é, vai registrar um genérico você tem que provar todas essas equivalências, toda essa segurança, e isso demora, isso né, tem, tem um processo. Então, se você fizer isso antes, Assim que cair a patente, no dia seguinte, você pode pôr tipo, o, o produto no mercado, porque você já fez todos esses testes antes. Então, tem essa exceção. É, tem também do uso experimental, que é a permissão do uso de, de, de medicamentos, de produtos patenteados para pesquisa científica, que é nada mais justo, né que deixa usar para pesquisa. E tem a famosa licença compulsória. A licença compulsória, no TRIPS original, ela é bem concisa, assim, e, e a licença compulsória é quando um país... É a famosa quebra de patentes, né? Que é quando o país decide que, que por uma emergência nacional, uma emergência de saúde, uma situação de calamidade, ele, ele precisa fazer a produção daquele produto independente da permissão do, do detentor da patente. Então, ele vai é, literalmente quebrar a patente, vai falar, olha, eu vou fazer isso, não interessa se você quer ou não, e vou te dar... Royalties aqui de, sei lá, meio por cento, por cento. O que é interessante, porque normalmente quando a gente fala de licenças compulsórias de quebra de patentes, é o argumento de que estaria, quem é contra, né, que estaria roubando a propriedade. Mas não, você só usa aquilo para aquela, aquela situação específica e você ainda remunera a pessoa, ainda remunera o detentor da patente. Não é uma remuneração tão grande quanto ele receberia por causa do monopólio, mas vai receber alguma coisa, você não está roubando nada de ninguém. É, eu queria agora falar de, da, da convenção de Doha, né, que é tipo um adendo do TRIPS, é, mas eu coloquei essa foto aqui para gente, é, só para falar um pouco do contexto, né que, como eu falei para vocês, o TRIPS saiu é em 1994, a epidemia de AIDS assim, é enorme, os países começando a fazer os seus programas de, de atenção à, à epidemia de AIDS, começando a. a tentar distribuir medicamentos, medicamentos ainda eram caríssimos, é, tinham poucos e, e tinham todos patenteados. Então, quando saiu o TRIPS, foi foi uma uma calamidade para quem estava preocupado com essas pessoas. Estão morrendo uns milhares em países que não têm, muitas vezes, orçamento é, suficiente para comprar nem a, a versão genérica. E você ainda vem e fala que eles vão ter que reconhecer patente, vão ter que comprar o de marca, e as pessoas vão, vão, vão ficar sem tratamento. A pressão foi muito forte, tanto de países quanto das organizações. Acho que as organizações tiveram um papel muito importante. E teve essa rodada de Doha, é, que que dentro dessa rodada de negociações, ainda dentro daquele Acordo GAT, é, foram aceitas algumas, algum, algumas resoluções em relação ao TRIPS. É, para mitigar esses efeitos, né? para que esses efeitos na, na saúde pública não fossem tão tão devastadores assim. É, eu trouxe aqui algumas algumas é, algumas resoluções do, do acordo de Doha é, que o acordo regulamentou. É, ele ele não regulamentou na verdade. Ele só ele fez tipo um comentário, sabe, uma coisa assim, é, só para deixar claro que a interpretação daquele artigo no TRIPS é, devia ser dessa forma que, é a regular, que o TRIPS fala que o país tem que reconhecer esses standards básicos de proteção mas é, que ele pode criar mecanismos é, para assegurar que a saúde pública ia ser ia ser respeitada, a vem e fala isso assim, reforça, fala que o país tem autonomia para criar mecanismos de controle da qualidade, da eficácia e da do mérito da patente do produto a ser patenteado especialmente em relação à saúde pública porque é um é um campo em que ter uma patente não ter uma patente faz uma diferença na vida das pessoas faz uma diferença gigantesca é, nisso aqui é entra a, a licença prévia da Anvisa que até quando a Anvisa criou a licença prévia é, os Estados é, ameaçou retaliar porque e levaram o Brasil para o MC para o painel do MC é, falando que o Brasil tinha ferido o acordo de TRIPS, o que, que é isso, que loucura é essa, e, e o Brasil ganhou, porque tá, tá bem claro que a licença prévia da Anvisa, ela não impede o, o direito de patente, ela só faz uma, um pente fino e analisa além dos requisitos do, de patente analisa também é, o impacto na saúde pública, então é, ela é importante, ela não, não vai de encontro, ela, ela não vai de encontro ao acordo, ela está é, totalmente de acordo com, com o TRIPS. Tem também, o, o é, a rodada de Borra também declarou que o, o país tem soberania para usar as, as flexibilidades todas, incluindo licença compulsória, são bolar, é, essa essa capacidade de criar outros mecanismos, é, o que é muito importante, porque assim que o TRIPS saiu, é, mesmo depois de um tempo, os países sofrem uma retaliação muito grande quando eles criam qualquer mecanismo para tentar mitigar os efeitos. Então, é importante que esteja escrito isso assim, bem claro, que o país tem essa autonomia, ninguém pode falar para o país é, quando e como usar. O país é que sabe isso, dentro dos limites do acordo. E tem a questão bem importante da licença compulsória, que é um mecanismo ainda muito subutilizado, mas que é um mecanismo forte, um mecanismo poderoso, e o, essa rodada de Doha declarou que a licença compulsória pode ser usada é, quando o país entender que tem uma emergência, uma situação de calamidade, incluindo a epidemia de AIDS, malária, tuberculose, qualquer, qualquer epidemia que, que realmente, qualquer é, situação em epidemia, que realmente coloque a saúde pública em isso, o país pode declarar. É, mas isso também, estando escrito, não impede que o país seja, seja processado é, por outros países, seja denunciado, né? Que a OMC tem essa característica também, que a, além dela ser criada é, dentro do GATT, ela tem, depois, né, dentro da, das negociações, ela tem um mecanismo de forçar os países a cumprir o que, o que é decidido lá dentro. Então, se o Brasil não cumpre um acordo, se, eu não sei se vocês lembram, mas sempre tem, tem umas tretas no Brasil e Estados Unidos por causa de suco de laranja. Né? Então, é, daí o Brasil leva os Estados Unidos lá e fala, olha, está dando subsídio além do que pode do que foi acordado aqui no OMC, daí o um Estados Unidos vai lá e se defende, é, é, bem, é tipo uma corte mesmo, porque o que for decidido lá, afeta comercialmente o país de uma forma muito, muito, muito pesada, então os países têm medo de, de ir, serem denunciados, e, e o processo é, acaba sendo contra eles. É, daí, é, isso foi é, o contexto internacional, né, mas parando no TRIPS, e eu queria falar um pouco do, de como isso foi interna, internalizado. Como isso foi internalizado é, pela nossa legislação, pela nossa indústria e pela nossa saúde pública. Né? É, o, o Brasil ele foi, foi signatário da Convenção da União de Paris, da Convenção da União de Berne, e até antes do TRIPS ele já estava, o INPI já tinha sido criado, é, teve várias, várias tentativas da UMP, né, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, de fazer com que o Brasil é, uniformizasse uma, um aspecto da propriedade intelectual, criasse, criou o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o, que é o responsável por analisar e otorgar o direito de patente, de, de marcas também. É, tem, assim, teve vários microprocessos, mas durante a administração Collor, teve uma tentativa de mudar geral a lei, tanto de patentes quanto de, de marcas e, e comércio teve uma tentativa mas é, nessa mesma época, tava vindo as, as negociações do Acordo Trips então meio que isso parou e só foi retomado quando o Acordo Trips foi assinado e foi internalizado o que aconteceu no Brasil em 1996. O que é um absurdo, porque a Índia usou a flexibilidade, né? De, de poder é, pedir mais uns anos para internalizar o, certas partes do acordo. E o Brasil fez isso em menos de um ano, sabe? O negócio saiu, tipo, no final de 94, no meio de 95 já tava no Congresso, no final de 95 foi, do 96 já tava lendo. Foi uma coisa assim assustadora a velocidade, e parece que que foi uma coisa meio esquizofrênica, porque nesse mesmo período o Brasil estava começando a montar o seu programa de atenção à é, AIDS e aos pacientes portadores de HIV. E, e é uma coisa muito incongruente, porque você estava, de um lado, querendo dar um tratamento, um acesso universal, construindo o SUS, falando para as pessoas todo mundo ia ter acesso, todo mundo ia ter medicamento, todo mundo ia ser tratado, e do outro lado, você tá falando, não, eu reconheci a patente, agora vai ser tudo monopolizado e o preço vai subir horrores e a gente não vai conseguir pagar, uhum. sabe? Parece uma coisa muito esquizofrênica. E... Mas foi assim que aconteceu. Em 96, o, o TRIP já tava, já tava é, internalizado, tanto é que a gente tem a, a LPI, né, a Lei de Propriedade intelectual de 1996, e daí a gente teve que começar a tentar lidar com isso, né? Essa nova, nova realidade. Teve um impacto muito grande na, tanto na, na indústria nacional, na transferência de tecnologia e, e no preço do medicamento. Né? É, teve essa internalização rápida, como eu falei. É, além da internalização muito rápida, o Trips assim, ele, ele faz standard. Sabe? Ele falou, ó, tem que fazer isso no mínimo. Se você quiser fazer mais, aí é com você. Mas isso é o mínimo. O Brasil fez em, aspecto, em, em alguns aspectos, ele fez até mais do que o Trips pedia, que é no caso das patentes Pipeline, eu não sei se vocês já ouviram, de, é, já ouviram sobre elas, mas é um mecanismo que permitia que qualquer pessoa que, de, que tivesse uma patente que antes não era reconhecida no Brasil, tipo medicamentos, é, se ela já tivesse um título de patente em outro país, assim que, o, que a LPI foi aprovada, ela podia chegar à minha NPI e falar ó, tá aqui meu título de patente, Está valendo agora se ganharia a, a, a patente ali na hora, assim uma análise é, pormenorizada do, do mérito daquilo. É um, assim, um instituto completamente furado. Sabe, tem, tem vários patentes que foram otorgados que não mereciam ter sido otorgadas. Se elas tivessem sido analisadas do pedido, elas não teriam sido aceitas. Eram tecnologias que já estavam no mercado, já, tavam, sabe? Já, já tinha. Já tinham sido. É, internalizadas pelo Estado da Arte e deu, assim, um rumbo na, na balança comercial enorme tem vários medicamentos é, importantes a saúde pública que ainda estão sob a, sobre a, a pipeline, sabe, eu acho que esse ano e o ano que vem vão começar a vencer essas patentes mas foi, assim, uma pancada de patentes que veio do nada e, e foi aprovada sem nenhum, nenhuma análise mais, mais detida, assim, do mérito daquela tecnologia, né é, e tem a Anvisa, que também criou a anúncio prévio depois da LPI, né, que, que é um instituto importante, e apesar de parecer que essa discussão é antiga, ela é muito atual, porque agora a gente tá vendo que tem uma briga entre o, DND, o, o, DND, o INPI e a Anvisa é, sobre a, a necessidade, ou, ou, não tirei nem necessidade, mas a... A amplitude da anuência prévia, se a Anvisa poderia é, analisar requisitos de patenteabilidade ou só analisar a saúde pública, tem essa, essa briguinha, e parece que tem um movimento ali dentro da Anvisa de querer, de querer fazer com que a anuência prévia vire só uma, um adendo da, do pedido de, de patente, não seja, uma, não seja um critério de sim ou não, seja só um, um conselho. Naquele, naquele processo de análise da, do mérito da patente, o que para a saúde pública parece muito perigoso, é, porque a Anvisa é uma é um segunda instância, né tem o NPI tem a Anvisa, duas pessoas analisando, é mais, é, é mais garantido de não, dar, não dar, dar ruim do que se for uma só, né? isso é, tem essa, essas consequências da LPI, essa diferença da balança comercial. É assustador ver a, a diferença entre 1995 e 1997, um ano antes e um ano depois da, da, da lei de patentes. É, os contratos de transferência tecnológica diminuíram assim, sensivelmente, porque daí, primeiro que teve que renegociar, renegociar tudo, é, que... Começou a ser protegido, não era antes. E, e também tem essa coisa de agora que o meu é protegido, aí eu não preciso transferir. Né? Eu tenho um monopólio, então a gente não vai precisar mais transferir a tecnologia. Se você quiser comprar, você compra. Se não quiser, a gente vai embora. É, e teve esse impacto na indústria nacional, especialmente a indústria farmoquímica, né, que ainda estava meio embrionária ali, mas veio como um... um uma bomba, né, porque você tinha uma liberdade de fazer, de copiar, de, de criar capacidade interna e veio uma, uma lei falando que você não poderia fazer isso, a não ser que você tivesse um acordo é, com o detentor da patente, o, o que é, diminuiu muito a possibilidade de, de criar essa capacidade interna mesmo, por meio da cópia, né, do, do, do da engenharia reversa. É, tem essa questão do programa de AIDS e a LPI, né como que é possível que um país querendo tratar todo mundo que tem AIDS dentro do país, querendo fazer um programa universal é, que, que ia realmente mudar a vida de todo mundo que, tava, que, que, tá, que é portador da, do vírus ou que já tava, tinha desenvolvido a doença e ao mesmo tempo você reconhece você cria uma lei e reconhece patente de todos os medicamentos porque naquela época todos os medicamentos da AIDS estavam sob patente, que eles são ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 é, é muito incongruente E tem o caso do efavirense Que eu vou falar bem rapidinho O efavirense foi um caso bem emblemático Que é a única licença compulsória que o Brasil já fez Pelo menos na área da saúde Que eu saiba em todas as áreas é, Que foi um medicamento Importantíssimo Para o tratamento E a empresa bateu o pé Que não ia diminuir o preço E falaram, oh, a gente vai fazer a licença E a empresa bateu o pé e falou que não ia diminuir o preço Fizeram a licença compulsória na época o Lula era presidente, teve um FUA, os falou que ia denunciar o Brasil, que não sei o quê. E foi um fuá. Eloan estava, estava em farmanguinhos nessa época e ajudou a copiar o Eliveren's, Eloan presente em todas. E, e foi uma vitória da saúde pública, né? Porque a gente, aparentemente, foi. É, a licença foi emitida, ela ia durar até 2012, e daí em 2012 a Dilma renovou por. por mais um período, e isso garante que o favirense vai, ser, vai, ser um, vai chegar no usuário no, no final por um preço muito mais, mais justo, e menos, menos, assim, mais tranquilo para o governo pagar, né, porque é um medicamento bem utilizado. E só, assim, já acabando, falando de, de tratados de livre comércio, de TPP, e o post-trips, que é um movimento que a gente vê é, agora é que depois do TRIPS é, parece que quando ele saiu ele era o teto ele era o máximo todo mundo falou nossa muito ruim mas a gente vai ter que lidar com ele hoje a gente vê que na verdade ele era o piso ele vai ser daquilo para cima sabe tem TPP que é mil vezes pior não tem falta de de flexibilidade garante um monte de coisa assim sabe que não entrou no TRIPS porque os países bateram o pé e hoje, ele, como ele é negociado fora do OMC, tem países que não tem a força para bater o pé ou nem está nem tá envolvido na negociação. Depois só que ele vai, vai ser convidado a entrar. Isso é um problema bem, bem grave. E, e é isso, né? de fórum shifting. Que ao invés desses acordos estarem sendo negociados dentro do OMC, que querendo ou não, se tem uma multilateralidade, se tem um pouco mais de de democracia, se é que a gente pode falar assim, é, esses acordos vão ser negociados entre um país e outro ou entre um grupo muito pequeno. E isso é muito ruim, porque você não tem a força, você não tem a exposição do, do acordo multilateral. Até que o TPP ele era secreto, ele foi negociado secreto. Só tinha acesso a ele o governo dos países que negociaram e... As empresas, as pessoas não tinham acesso ao TPP, você não sabia o que, que o governo estava negociando no TPP. Isso é um absurdo. Mas é assim que a gente está vendo que o negócio está indo. E não parece que, que vai parar tão cedo. Então, a gente tem que ficar preocupado também com esses acordos mais locais ou que envolvem menos países, mas que tem essa intenção de se, de se expandir, como é o TPP. E agora eu vou passar para o Walter, para falar de Evergreen. Fui. Oi. Eu vou falar rapidinho de Evergreening para não tomar muito tempo. É, então, o que é Evergreening? É, assim, é qualquer ação voltada para a extensão do período de monopólio sobre o mesmo produto ou mercado farmacêutico. Eu coloco produto ou mercado farmacêutico porque existem estratégias de Evergreening que são baseadas em você criar um novo produto que é muito semelhante... Ao, produto, ao primeiro produto e aí dominar o mercado por meio daquele novo produto. Isso é, são os medicamentos Me Too, que você fala assim, ah, olha só, essa versão nova que vem numa caixa que é mais bonita do que a caixa antiga, e aí você domina o mercado com base <risos> nisso e, e, e faz campanha contra genérico, que foi até um problema que o CAD é, abordou, sei lá, uma década atrás não lembro exatamente, mas foi um processo grande sobre é, é, de, de, de direito à concorrência em que as companhias farmacêuticas que operavam aqui no, no Brasil e que vendiam medicamentos de referência, né, elas tinham uma política é, uma política acertada de, de é, é, sabotar o, os genéricos. É, bom, então... É, é isso, então eu vou, eu vou focar aqui no tema da minha monografia, que eu isso, isso fiz a apresentação baseada na pesquisa que eu fiz para escrever a monografia, que é um tipo específico de, de evergreening, que é baseado no patenteamento secundário, ou seja, quando você pede, quando você pede uma nova patente em cima de um, de um mesmo produto. Primeiro, a palavra é evergreen. Por que evergreen? Porque é evergreen, forevergreen, é alguma coisa que esteja sempre verde, ou seja, aquela patente nunca amadurece, ela nunca chega ao seu termo, você consegue manter ela sempre verdinha, trazendo dinheirinhos para você. É, e por, que, que, e por que, que é algo nocivo? Eu não sei se dá para ver direito esse, nesse gráfico aqui, que a definição tá, não está excelente, mas isso... Isso vem do Pharmaceutical Sector Inquiry, que foi feito pela pelo organismo de concorrência da, da Comissão Europeia, é, que é um documento gigantesco em que eles basicamente descrevem como a indústria a indústria farmacêutica é muito criativa para burlar as normas e, e, e cobrar mais pelos medicamentos. É, esse, esse gráfico aqui está demonstrando basicamente como que funciona a Evergreen baseado em patenteamento. É, você tem esse primeiro quadro, que é o Protection Period of Base Patent, ou seja, o período de proteção da patente base. E aí, então, aqui em cima, esses três, ele, ele define como um patent cluster, que eu aqui, na, na, traduzindo para a nossa língua pátria, traduzir como um manancial de, de patentes. É, é, um, é um, um emaranhado de patentes. Ou seja, quando você, você, você pede diversas patentes para um mesmo produto, então, você pede uma patente para os polimorfos daquele produto, você pede uma patente para um, uma nova apresentação, uma apresentação, sei lá, em cápsula, ou então pediátrica, alguma coisa assim, entendeu? Pequenas modificações em um mesmo produto, você pede novas, novas patentes para aquilo, e essas patentes vão ter um, um período, um, vão ter um termo é, é, é, diferente do termo da, da patente original, ou seja, eles vão terminar um pouco mais tarde. E aí... É, ainda que essas patentes não sejam concedidas é, porque você pode pensar assim, ah, mas elas são patentes para pequenas modificações, então não tem problema, porque o produto original vai acabar a patente e aí, e aí o genético vai poder produzir, mas o problema é que é, ainda que é, aquela patente a, as, novas, as, as patentes que cercam um, um mesmo produto não sejam concedidas elas produzem insegurança jurídica em torno da, da, da produção daquele, da, daquele produto. É, ou seja, uma empresa que olha para um, um produto que está cercado de patentes, ela vai ter medo de entrar no mercado, porque algo, algo, algo que ela fizer pode estar pode tá em conflito com o conteúdo de alguma patente. É, isso sim, eu estou falando para vocês como se fosse fato, mas eu estou baseando isso em, em estudos que, que já foram realizados. Isso é de fato é um fator que que, que desincentiva a entrada no mercado de, outros, de outras companhias. É, então, tá. Então, quais, como é que funciona? É, quais são os problemas com o Evergreen? É, quando você vai, quando você vai é, fazer um pedido de patente, é, é, existem três requisitos de patenteabilidade. E um quarto requisito que eu chamo de requisito de patenteabilidade também, mas que é sempre esquecido, são a novidade, aplicação industrial e atividade inventiva. Novidade e atividade inventiva são basicamente você fazer alguma coisa que não seja óbvia evidente, e você fazer alguma coisa que já não está publicada em algum lugar, ou que não foi apresentado em congresso, alguma coisa assim. Ou seja, tem que ser novo. Né? O mínimo que você pode pedir do, de, de alguém, né? E, aplica e aplicação industrial é, é porque tem que ser. Tem que ter aplicação industrial, você não pode, você não pode pedir patente de uma, de uma ideia ou de uma norma, tipo, você não pode patentear a regra de um jogo, entendeu? Esse tipo de coisa você não pode patentear. É, é, e aí um quarto elemento é a reprodutibilidade do produto a partir da patente. Esse é um elemento muito importante porque um dos, um dos fatores que produz aquela, aquela insegurança jurídica que eu estava falando vocês, para vocês é justamente que as patentes que existem... Elas descrevem muito mal os produtos. Ou seja, isso assim, eu já conversei com, com, com gente que, que trabalha com análise de patente, que trabalha em, em, é, assim, em farmoquímica e tal, e eles dizem, olha, a partir da patente, como ela está minha NPI, eu não sou capaz de reproduzir aquilo, porque faltam elementos fundamentais na descrição do processo para eu, eu poder reproduzir aquilo em um laboratório, ou em larga escala. É... E que é e isso é um requisito da concessão da patente, ou seja, é, é, o, problema, o, o problema é bem grave. É, aí, e, e, e aí então o que, o que, que acontece? É, é, esses, esses pedidos de patente subsequentes uh, que formam o, aquele patent cluster, é, aquele emaranhado de patentes, ele.. Eles, normalmente eles são eles são formas de inovação incremental ou seja novas formas novas apresentações novos processos novos usos é, que assim os, os mais um, controversos aí nessa lista são os novos usos e os, e os polimorfos é, que são que são assim são modificações realmente muito, muito pequenas, pequenas não preciso nem falar isso para vocês porque vocês sabem assim vocês têm mais prática disso é, prática nisso do que eu, mas é, é, são, são alterações pequenas ou então novos usos, assim, é um negócio meio meio... É, não faz muito sentido você pedir uma nova patente para um novo uso, né, porque afinal de contas é que ele, o produto como ele é, ele já, está, ele já está patenteado, é só uma nova utilização, uma nova aplicação. É, para lidar com esse problema da inovação incremental e da possibilidade de, de Evergreen a partir daí, a lei de propriedade industrial indiana tem um artigo bem específico, que é esse essa seção 3D do da lei de, de propriedade industrial deles, que diz que diz o seguinte, o que não são invenções, as, as o seguinte não é invenção no sentido deste ato. É a mera descoberta de uma nova forma de uma substância já conhecida. Isso a nossa lei de patentes também também também diz o mesmo. E aí então ele complementa que não resulte em uma melhoria na eficácia daquela substância. E aí tem mais um, um, umas condicionais ali, mas o mais importante é isso, é a questão da melhoria da, da, da, da eficácia da substância, é, que é um quesito, assim, se for pensar, um quesito bastante inteligente para você, você medir a, a, a, a inovação, né? assim, a, a atividade inventiva, a novidade daquilo, é, tanto que se você for se você for ver a, a a legislação estadunidense e eu acho que a legislação europeia também a maneira como se como se mede como se determina o processo de, de registro de medicamentos é a partir da assim de uma leitura da da, da, da inventividade daquilo que tá, que para que se pede o registro é, então assim se você estiver pedindo o registro de um, de um um uma substância como é que chama aquilo é, da substância ativa do, de um medicamento que integre algo mais mais mais inovador do que uma um polimorfo por exemplo é, você vai ter prioridade na análise do seu pedido de registro uhum. tá é, então assim uh, mais um ponto que eu quero destacar aqui é que a patente, o, o, o propósito da patente é, é, é a apropriabilidade do investimento que foi feito pela, pela, pela empresa. Esse é o discurso é, majoritário a respeito da, da, do, do, da função da patente. Né? Então é, a apropriabilidade aí nesse caso é você conseguir recuperar os investimentos feitos. É, a questão é que existem outros mecanismos de apropriabilidade. É, que, que, que são predominantes em relação à patente. Aqui no Brasil já, já, já foi feito um estudo a respeito disso, e as empresas declaram que patente não é o principal mecanismo de propriedade utilizado, que as marcas são muito mais importantes, que o segredo, também, o segredo industrial é bastante importante também. E existem outros elementos como, aqui eu destaquei o First Mover Advantage e os Network Effects, que vocês vão, vocês vão entender instintivamente é, com, com um exemplo de um, um novo aplicativo no seu no seu iPhone, por exemplo, que é o seguinte, é, não sei, o Tinder quando saiu. O Tinder quando saiu ele tinha um first mover advantage, porque ele era o primeiro aplicativo a fazer aquilo que ele faz. E ele e, e ele começa a, a se beneficiar de network effects, porque chega uma hora que tem tanta gente usando o Tinder e tanta gente que você é... Não, nesse caso o Facebook é melhor para falar de network effects. Chega uma hora que tem tanta gente no Facebook é, e tanta gente que você conhece no Facebook que você já, e com quem você já está conectado que seria um custo muito alto para você mudar do Facebook para uma outra rede social. Isso é um network effect. Você fica preso àquele produto por causa é. de, um, de um efeito de rede. E, o Mover, e existem outros também da teoria econômica outros elementos de apropriabilidade. A questão é é, a, a ligar assim então fundamentalmente patente a propriedade é um problema grave é, do desse, desse nosso sistema desse nosso sistema patentário porque existem primeiro porque existem outras maneiras de, de obter a propriedade segundo que no mercado farmacêutico assim isso eu falei na nossa outra sessão né? no, no mercado farmacêutico a margem de lucro é gigantesco e eu acho muito muito pouco realista afirmar que se não houvesse patentes as empresas não investiriam em inovação. E isso não sou só eu que estou falando, eu trouxe aqui uh, uma citação de um, um autor é, estadunidense que faz modelos econométricos para poder é, é, avaliar se de fato é, o, o, a, o controle do, do, do, do patenteamento pelo direito da concorrência, faria reduziria os investimentos em geral em pesquisa e desenvolvimento. E a conclusão dele é que, não, na verdade, o, o que ele está dizendo aqui, a, a evidência empírica é, é, é disponível atualmente, é, decide a questão em favor da concorrência, mostrando demonstrando que, como regra geral, uma competição maior de mercado de, de, no, no, no mercado no mercado de um produto encoraja fortemente a inovação e a produtividade é, ele segue então para dizer que o, o, o direito concorrencial o, o asseveramento do direito concorrencial contra o monopólio tem como benefício mais óbvio a inovação quando ele quando ele se quando ele é direcionado a cheap exclusion ou seja a exclusão a exclusão fraca, que são práticas exclusionárias de um mercado que, que, que não tem um, um custo alto para aquela empresa que está que tá que, que tá realizando essas práticas e que não tem uma tradução em eficiência, não tem uma justificação na eficiência da produtividade ou da, da, da inovação da, da, daquela empresa. São só mesmo práticas exclusionárias para manter o monopólio é justamente o caso do Evergreen, justamente o caso de, de você, fazer, você fazer o patenteamento secundário. É, o, o, então, assim, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é não faz sentido você pensar que é, por você dar um monopólio para uma empresa, e aí no caso do Evergreen, por você permitir que aquela empresa estenda ainda mais o monopólio que ela tem sobre o mercado, você vai estar... Tá, é, incentivando a inovação. Afinal de contas, a inovação é algo que se produz em rede e, e, e em concorrência também com, outras, com, com outros atores. É, então tá, Então aí para fechar, porque acho que aqui a gente já está por causa do avançado da hora, né? é, no Brasil teve um primeiro, uma primeira iniciativa de, de estudo da concorrência no setor farmacêutico pelo IPEA, mas não, não tem a mesma proporção do que foi feito na Europa. Na Europa tem relatórios com um relatório gigantesco que eu recomendo a leitura, porque é assim. Depois de ler aquele, aquele relatório, é impossível eu ter qualquer dúvida de que o sistema de patentes está tá completamente falido. É, mas aqui no Brasil é, uma de, algumas, eu destaquei algumas conclusões aqui do, desse, desse, desse relatório. 1,7 produto follow-on para cada princípio ativo. O que, que significa isso? Que para cada princípio ativo no INPI, do grupo lá da amostra que eles estudaram, é, tinha 1,7 outro pedido de patente ou patente concedida é, no INPI. Mas isso eles pegaram todo a, toda a amostra, porque se eles limitassem apenas aos princípios ativos que tiveram um follow-on, follow-on nesse caso é, é uma patente secundária, uma patente terciária, uma patente subsequente. É, então, se você limitar só aqueles, só aqueles que tiveram um follow-on, essa proporção só para 3,3. Parece que não é muito, mas a gente tem que pensar também que o Brasil não é o maior mercado farmacêutico do mundo. Mas se você vai para a Europa, que é um dos maiores mercados, é, essa proporção aumenta, assim, ela chega a proporções gigantescas. Então, tem um caso no, no, no relatório lá do, da Comissão Europeia, eles citam um caso de um produto que tinha, eu não lembro quantas, mas era assim, chegava na casa dos milhares de patentes para um produto farmacêutico. É, e, e, e isso tem um comprovado efeito de atraso na entrada de genéricos. Fora do Brasil, esse atraso é estimado em, em cerca de 11 anos. Aqui no Brasil, é, é, é um, a, aqui no Brasil é grave também, porque a gente tem lá o, artigo, o parágrafo 1 do artigo 40, então, Qualquer atraso, qualquer período acima de 10 anos de análise, já, já incrementa nos 20 anos de, de proteção patentária, se a patente for concedida, o que é muito grave. É, então é isso. Tem, eu, eu vou chegar agora às conclusões, porque já está em cima da hora, mas tem muita coisa para falar desse, desse tema. As conclusões que eu tirei diretamente da minha da, da, da presença que eu fiz na monografia, assim, então talvez algumas delas não façam inteiro sentido, não, não sejam totalmente decorrentes do que eu falei, mas, é, mas eu garanto para vocês que se vocês forem lá buscar as referências, é, as, as referências direitinhas, vocês vão, vocês vão ver que tem comprovação isso que eu estou dizendo. É, primeiro, o direito da concorrência no Brasil está equipado para lidar com a Evergreen, Uh, a, nossa lei de, a nossa lei de concorrência ela tem um artigo bem claro tratando de abuso de direito de patente, assim, então não, não tem por que não usar uh, segundo, não existe prova contundente de que a propriedade industrial seja um elemento fundamental para a inovação no mercado farmacêutico, isso sim é, dá até cansaço de, de, de tentar comprovar mais isso porque a, a, as evidências são são muito marcantes, assim se você vai ver o nível de reinvestimento que a indústria farmacêutica faz dos seus lucros em, em, em pesquisa e desenvolvimento é um valor irrisório é, se você vai ver se você pega esses estudos sobre, sobre o, o, os incentivos para os incentivos concorrenciais para a entrada de mercado também, então sim são, são muitos são, são, são muitos os elementos que reforçam essa conclusão é, mesmo que houvesse prova contundente de que PI é um elemento fundamental para a inovação no mercado farmacêutico, o Evergreen configura um uso abusivo do sistema de propriedade intelectual extrapolando a extensão da proteção patentária ou seja, não devia ter patente, pra, pra, patente secundária é, ou então se tivesse teria que ser condicionada aquilo como a, a indiana diz de, de uma melhoria terapêutica comprovado é, há indicativos sólidos de que o acesso a medicamento seria beneficiado por um sistema de PI mais rigoroso na concessão de patentes e controle da litigância decorrente é, esse aqui é um ponto importante a concorrência genérica a concorrência, genérica, concorrência dos, dos medicamentos genéricos tem um efeito de redução do preço ao consumidor que chega assim, a valores inacreditáveis então, eu acho que nos Estados Unidos tem estudos que indicam 75% de redução de preço. Aqui no Brasil, eu já vi estudo falando de 20 e tantos por cento de redução de preço. É, a, a redução de, de, do, do preço quando tem concorrência genérica é muito grande. É, é, mais estudos são necessários para definir o panorama do Evergreen no Brasil, porque, visto é, que eu estou falando mesmo de estudar, de ir lá no INPI, ver as patentes e tal, um, e outras práticas abusivas podem se subsumir à lei concorrencial chamam de games, reverse payments, que são são outras práticas indicadas no relatório lá da, da União Europeia que é basicamente um um, um livro de, de horrores da indústria farmacêutica, né? Porque as práticas que eles indicam lá são uma coisa louca e é interessante que eles pegam eles pegam prova assim eles pegam carta que um executivo enviou para o outro falando ah como é que a gente vai conseguir sei lá manter o monopólio desse mercado entendeu basicamente assim em outras palavras mas é uma coisa é uma coisa muito absurda para fechar o queria pontuar uma coisa eu queria pontuar duas coisas primeiro licença compulsória que a Sara tava falando é, recentemente a Colômbia a Colômbia passou por um processo muito grave de pressão internacional é, é, contra o uso da, da, da, da licença compulsória, que é uma capacidade soberana do país. Isso é um indicativo de como, como existe um custo político muito grande para o uso da licença compulsória, o que é absurdo, porque não deveria ser assim. É, a, a, o TRIPS é... É uma flexibilidade de TRIPS e a Doha já, já reafirmou isso. Mas, bom, é, esse é o cenário político em que a gente está inserido. Segundo, com relação à anuência prévia da Anvisa e, e as, patentes, as patentes, patenteamento secundário no Brasil. Eu li, quando eu estava lendo no final da minha monografia, eu li um artigo de um sujeito que ainda nem, nem tinha sido publicado, mas eu fui atrás dele ele me enviou. Ele fez uma pesquisa comparativa entre Estados Unidos, Índia e Brasil. Chegou à conclusão de que no Brasil a anuência prévia nem tem uma importância tão grande para evitar o patenteamento secundário, porque o INPI faz um bom trabalho de, de, de, de controle desse tipo de, de patente. É, essa foi a conclusão que ele chegou. Assim, ele estava trabalhando com uma amostra, não estava não fazendo um censo. É, mas assim... Eu acho que a reflexão interessante aqui é que mesmo com o... o mesmo, mesmo que o INPI faça um excelente controle do, do patenteamento secundário, é, o, o problema com, com, os, com, com esses emaranhados de patentes não é, não é só que as, patentes não, que as patentes sejam imerecidas, que as patentes não tenham mérito para serem concedidas, é que elas é que elas existem, a própria existência da patente desencoraja a entrada no mercado por outros atores. Então, mesmo que, que no fim das contas uma patente não seja concedida, é, o, o, aquele período em que ela estava sendo analisada, analisado, provavelmente, é, na, durante aquele período em que ela estava sendo analisada, provavelmente outras empresas não entraram no mercado com o mesmo produto. É justamente porque o evergreen ele não funciona ele não funciona apenas com base no efeito das patentes mas também no efeito no efeito das patentes assim o efeito legal das patentes mas também no efeito no efeito de incentivos que essas patentes é, representam. então tá eu, sobre evergreen é isso eu espero que tenha ficado claro o que que é e, e eu tentei trazer pontuar alguns alguns elementos é, é, problemáticos, mas tinha, tem muito mais o que falar, eu recomendo a leitura desses é, desses artigos que estão aqui indicados depois eu vou colocar lá na nossa página no Basecamp, e mais um que eu vou colocar lá também, é um que acabou de sair da Amy Kapschinsky, que é a fundadora da UAM, em que ela fala sobre o uso, uso público não comercial, que é mais uma flexibilidade que a que as legislações patentárias permitem é, e que aqui no Brasil não existe, que poderia ter sido incorporada na nossa lei, mas que não existe. E nos Estados Unidos existe, e os Estados Unidos já usaram para não só para aquisição de medicamentos, mas também no setor de, de no, no setor militar, de, de armamento e tal. Que isso, né, é o grande a grande especialidade deles. Mas também, mas eles já usaram também para para para produzir medicamento no país para comprar medicamento quando o preço estava quando o preço estava abusivo é, então assim é, é isso gente eu, essas eram considerações que eu queria fazer rapidamente se tem alguma pergunta o Walter você pode é, muito bom treinamento tudo bem bem é, e acho que é, é mais dá um incentivo pra gente, pra gente querer ler mais e entender melhor sobre o assunto. Você pode passar pra gente o, o seu TCC Ah, sim, claro, eu passo sim. É, é, é. mesmo, eu também queria gente. ver. Tá, assim eu vou passar, não, porque tem, tem muita coisa, gente, pra sobre nesse, hum. a esse respeito aí, que, que são hum. umas leituras interessantes, sabe? Tem muita coisa de economia interessante. Eu passo sim, eu boto lá na página do Basecamp. Estudo IPEA é. também, por favor. O... Ah, o, o estudo do IPEA, tá bom. Eu vou passar.